Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Neste dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. A origem da humanidade esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Arrua, Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porquanto o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e, e regavam toda a superfície do solo então o senhor modelou o ser humano do pó da terra feito argila e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente ora e deus havia plantado um jardim na região do éden no oriente para os lados do leste e ali colocou o ser humano que formara o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente terra na qual se encontra o bidélio raro perfume e a valiosa pedra de ônix. o segundo que percorre toda a terra de cuche é chamado gion o terceiro que flui pelo lado leste da azíria é o conhecido rio tigre e o quarto é o grande rio Frades. e assim a rua deus o senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou o Yahu, não é bom que o ser humano viva, sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que se ajunte e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as árvores do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahua Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por este motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E eles se tornaram uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se vergonhavam. A queda do homem A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahua Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe: no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu -o ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o um som da movimentação de Arroa Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indignado. Onde é que estás? O homem declarou. Ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi, ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher. Que é isso que fizeste? Retarguiu a mulher, a serpente me enganou e eu o comi. Então Yahu a Deus determinou a serpente, Por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos, E o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, E comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio a agonias darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou, porque escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu a sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Yahu a Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahu a Deus, Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida.